É necessário que tais coisas aconteçam. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. Eu voltarei em breve. Meus queridos, eu venho... Através deste vídeo, trazer uma revelação de Deus para a sua vida. Já faz algum tempo que Deus me deu esta revelação e orando ao Senhor, eu achei por bem nesse momento a direção do Espírito Santo de Deus. Falar-lhes acerca do que Deus revelou para mim há algum tempo atrás. E o que Jesus me revelou, eu tenho falado e anunciado conforme a sua ordem imperativa para a minha vida. E está sobre a minha responsabilidade de falar o que Jesus falou comigo por volta de três horas da madrugada. Isso mesmo, três horas da madrugada. O que eu vou falar, certamente, poderá repercutir de forma positiva, como também negativa aos ouvidos dos céticos. Mas para aqueles que aguardam a volta de Jesus, certamente vão crer, no que eu vou falar no que será falado neste, nesta gravação lamentavelmente em nossos dias atuais há muitos crentes céticos que já não aguardam mais o arrebatamento da igreja o que vou falar não é sensacionalismo Quero dizer para vocês que a minha vida é uma vida pautada em oração. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de buscar a face do meu Deus. E era por volta de três horas da manhã, três horas da madrugada, quando eu tive uma visão muito real. Nesta visão, Jesus entrava dentro do meu quarto. Chamou pelo meu nome e disse para mim que esta geração é a geração do arrebatamento. Eu tremia muito diante do que eu estava ouvindo tremia e tremia, mas a sua voz, uma voz suave, eu já tive a oportunidade, o privilégio, o privilégio indizível da parte de Deus de poder ver o meu Jesus já por duas vezes em visão. A primeira experiência foi em São Paulo, em São Bernardo do Campo, por volta de seis horas da manhã. Quando Jesus falou para mim acerca do meu ministério. E pela segunda vez fazia um ano e pouco. Quando ele mais uma vez falou comigo. Só que ele veio falar comigo acerca do arrebatamento da igreja. Eu pude vê-lo e ouvi-lo. Não pude contemplar o seu rosto porque brilhava como o sol do meio-dia. Exatamente como João o viu na ilha de Patmos. E ele disse para mim, aonde quer que ele me enviar, aonde quer que eu vá, eu deveria pregar o arrebatamento. Anunciar aos povos a aos pastores, às igrejas, que ele está muito perto para voltar. Ele falou peritoriamente de que esta é a geração do arrebatamento. Eu chorava muito e disse para mim, Jânio, Esta geração de ouvir o soar da trombeta dos anjos sendo tocada por eles. Diz a esta geração, fala aonde eu te enviar, que esta geração é a geração do arrebatamento. E eu lembro-me muito bem de formar, audível quando ele falou está muito perto mas muito perto de eu voltar e buscar a minha igreja e me deu uma ordem operativa dizendo prega a minha vinda anuncia que eu estou voltando algum tempo atrás eu digitei na minha rede social, no meu Facebook, acerca desta revelação e alguns pregadores, alguns oradores do Evangelho é, me tiveram como um sensacionalista, como, como, se algo, como se eu fosse alguém que estivesse inventando, invencionismo, uma utopia. E não é. Eu quero que Jesus apague o meu nome no livro da vida, se eu estiver inventando tal coisa. Eu estou aqui para orientar você, para alertar você. Já fazem duas décadas que eu prego o evangelho do meu Deus. Eu tenho procurado andar na presença de Deus, mesmo diante de todas as fabilidades. Não é tempo de a gente esperar mais. Eu tenho sido provocado. Existe uma voz gritante dentro de mim dizendo, ora, ora, ora, ora, ora. Eu estou aqui exatamente no pousada, hospedado. E quando eu dobrei brejoelhos do joelhos brejo para falar com Jesus, o Espírito Santo falou comigo para me gravar este vídeo para que este vídeo ele chegue longe isso aqui não é uma apelação eu não preciso de apelação eu não dependo de vídeo para que o meu ministério chegue aonde Deus quer mas isso aqui é uma responsabilidade é que Deus coloque em meu coração para orientar, para orientar, para alertar a Igreja do século 21 que nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos. E existe um sentimento enorme de sempre estar falando acerca do arrebatamento, porque eu sei quem falou comigo. Nós temos a Bíblia Sagrada. Nós temos todos os sinais que evidenciam a volta de Jesus. Nós temos todas as evidências prognosticadas pelo Mestre acerca de que Ele está voltando. Então, você que está afastado, você que está distanciado da casa do Senhor, você que está frio, se encha de Deus. Conserte sua vida não altar. Busque santifique-se. Se santifique. Você que está afastado, volta. Aceita Jesus você que ainda não é crente. Porque o Mestre está voltando. Está sobre a minha responsabilidade de falar isso para você. Está muito perto porque nós somos a geração do arrebatamento. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas e que possamos urgentemente encher as nossas lâmpadas com azeite de Deus.